Oprime de tal maneira que é como pegasse, esfolasse, arrancasse a pele e pegasse a carne e quebrasse os ossos e jogasse tudo isso numa panela para devorar o povo, em vez da liderança servir ao povo, está se servindo do povo e o profeta denuncia isso, mas poderia pensar o seguinte, bom... Se aqueles que governam estão oprimindo o povo, existe um outro poder responsável para fiscalizar o cumprimento das leis, ou para julgar os criminosos, é o poder judiciário. Mas como é que estava o poder judiciário na época do profeta? Confira comigo o capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão sentença por suborno. Já pensaram um negócio desse? Aqueles que são responsáveis para fazer cumprir as leis e punir os que violam as leis, na hora de dar uma sentença, não julga conforme a justiça, não julga conforme a verdade, mas dão suas sentenças dependendo do dinheiro que entra no bolso deles, dão sentença por suborno. Então não há esperança quando o poder judiciário faz parte do esquema e se corrompe mas você pode dizer o seguinte, bom, se o poder executivo está corrompido, se o poder judiciário está corrompido, resta a igreja, restam os profetas de Deus, eles precisam levantar a sua voz, eles precisam denunciar o pecado, seja no palácio, seja na rua, seja na família, seja na igreja, mas a pergunta é, como é que estavam os sacerdotes? Confira comigo, capítulo 3, versículo 5. Já pensaram o que é isso? Se aqueles que governam se corrompem Se aqueles que julgam se corrompem E a igreja também se corrompe Qual a esperança? Qual a esperança? Aí você poderia pensar assim Bom, existe sim Uma esperança É que os poderes são independentes De repente eles estão Cada um se corrompendo no seu lado Mas não existe um conluio não existe uma orquestração dos poderes para oprimir. Mas veja o que tinha acontecido lá. Confira comigo capítulo 7, verso 3. Está escrito assim. as suas mãos estão sobre o mal. E o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O príncipe é o poder executivo o juiz aceita o suborno, o poder judiciário, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles, juntamente, olha a orquestração, juntamente, ordem a trama, o que você percebe é que todo o sistema está rendido, todo o sistema está capitulado... A corrupção, a opressão e a violência, não é cada um isolado do seu canto agindo não, eles entram em acordo, eles urdem juntos, eles tramam juntos, mas você pode dizer, ainda tem uma esperança? Existe um reservatório ainda moral da sociedade que se chama família, família. Mas vamos ver como estava, vamos ver como estava a família? Confira aí por favor, capítulo 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Já pensaram nisso? Não sobrou mais nada. O poder executivo está corrompido. O poder judiciário está corrompido, a igreja está corrompida, a família está corrompida. Aí o profeta como que tem um sentimento de angústia. Porque ele vai dizer, por favor confira comigo qual a conclusão dele no capítulo 7 verso 2. Ele vai olhar para a sua sociedade e dizer o seguinte, capítulo 7 verso 2 pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede, o profeta fica tão desesperado que diz, acabou, acabou! não tem ninguém mais, não sobrou ninguém, não tem sequer um piedoso, e ele olha irmãos, a mesma sensação que você e eu temos, quando andamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, você anda na rua preocupado com quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na frente e atrás, você está com medo de ser assaltado, você está com medo de quem se aproxima de você, você anda aterrorizado, parece que cada pessoa que está à sua volta, está tramando contra você, é essa sensação que se tinha há 2700 anos. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. O promotor chama o réu e diz para o réu: Eu vou lhe dar ampla liberdade de defesa. Pode falar, pode se defender, levante a sua voz, apresente as suas razões. E agora em segundo lugar, o júri recebe a instrução no verso 2, confira aí. Ouvi Montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrar em juízo. Note vocês, que numa linguagem figurada, o profeta chama os montes, os outeiros, como testemunhas, para se assentar na cadeira do júri. Para olhar para os crimes do seu povo e ser testemunha, porque Deus está entrando em juízo contra o seu próprio povo. E agora, a promotoria vai apresentar a acusação. Vamos ver qual é a acusação, versículo 3. Povo meu, o que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Irmão, já pensou nessa pergunta de Deus? Deus está se dirigindo ao seu povo e perguntando assim: Meu povo, o que, é que eu fiz para vocês? Por que, é que vocês estão agindo assim comigo? Por que, é que vocês abandonaram a minha lei? Por que, é que vocês abandonaram os meus caminhos? Por que, é que vocês se rebelaram contra mim? Por que, é que vocês se miscuíram em esquemas de pecado? Povo meu, o que, é que eu te tenho feito? que te enfadei? irmão? já parar para pensar nisso, o povo de Deus enfadado de Deus. As coisas de Deus não empolgam o coração, as coisas de Deus não trazem brilho aos olhos, as coisas de Deus não aquecem a alma, o povo de Deus está enfadado de Deus, cansado de Deus. Estar na presença de Deus é um cansaço, estar na casa de Deus é uma fadiga, participar do culto, é alguma coisa que não me dá deleite e prazer, o povo de Deus cansado de Deus. E Deus pergunta... Responde-me, o que é que eu te tenho feito? Que mal que eu te fiz? O que é que eu fiz contra você meu povo? Para que mais Deus fez? A promotoria acusa o réu de não valorizar a sua liderança espiritual. Olha aí o verso 4 ainda. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Sabe o que Deus está dizendo? não apenas eu te libertei, mas eu te dei gente boa, para guiar vocês, pelo deserto, para proteger vocês, para interceder por vocês, para abençoar vocês, para lutar as causas de vocês, eu coloquei gente piedosa para dirigir os passos de vocês, eu coloquei gente consagrada e cheia do Espírito Santo, para velar pela alma de vocês, povo meu, que te tenho feito. Terceiro lugar, a promotoria acusa o réu, de não valorizar as bênçãos de Deus, olha o verso 5 irmãos, povo meu, lembra-te agora, do que maquinou Balaque, rei de Moab, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Preste atenção nessa expressão, povo meu, lembra-te agora. Sabe por que o profeta diz isso? Porque você e eu, não somos diferença daqueles israelitas, nós temos uma tendência muito grande de nos esquecermos dos feitos de Deus na nossa vida, nós temos memória curta, nós sofremos de amnésia espiritual, nós nos esquecemos de quão bom Deus é, quão generoso Ele é, e aí o que, que acontece? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, e Deus impede que Balaam amaldiçoasse o povo E Deus transforma a maldição em bênção Sabe o que Deus está dizendo? Povo meu, eu tenho te abençoado Povo meu, quando as pessoas querem te perseguir Eu transformo essa perseguição em bênção para a sua vida Quando as pessoas falam mal de você Eu reverto isso em benefício para a sua vida É isso povo meu que eu te tenho feito Quarto lugar A promotoria acusa o réu de não valorizar a providência de Deus, olha ainda o verso 5, preste atenção aí, e ele diz assim, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Bom, mas o que tem a ver Sitim e Gilgal? O que é isso? O que significa esses dois pontos geográficos do mapa de Israel? O que é Sitim? O que é Gilgal? E você percebe comigo? que o povo então, no banco dos réus, começa a pensar assim, bom, então o que é que Deus está querendo? Ah, de repente Deus está querendo culto, de repente Deus vai se agradar de culto. E aí eles conversam no verso 6 assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? E eu pergunto a você, qual o problema nisso? Qual o problema nisso de holocausto? Qual o problema nisso de bezerro de um ano? Foi Deus quem exigiu isso? Foi Deus quem pediu isso? Mas então qual o problema? O problema irmãos, é que eles estavam fazendo isso... Tentando esconder os seus pecados debaixo do verniz de uma religião sem vida. Sabe o que o profeta está denunciando aqui? Que o culto que eu e você prestamos na casa de Deus, não é aceito por Deus. Isso que eu e você fazemos de segunda a sábado, lá em casa, lá no trabalho, é completamente diferente daquilo que nós fazemos aqui dentro do templo. O que o profeta está dizendo, é que a minha vida tem que respaldar o meu culto. O que a palavra está dizendo, é que as minhas obras precisam ser o avalista das minhas palavras de adoração para Deus. Mas aí eles pensaram assim, bom, quem sabe então Deus se ensine com uma grande quantidade de oferta, vamos fazer coisa grande, vamos fazer coisa volumosa, vamos fazer coisa extraordinária para Deus, olha aí comigo o verso de número 7, Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite, vão trazer muita coisa, vão trazer é, então muitos carneiros, vão encher esse negócio aqui de azeite, vão fazer coisa para impressionar, quem sabe Deus se agrade. E eu quero dizer para você, que o que impressiona os homens, não impressiona Deus. Aquilo que é grande aos olhos dos homens, pode ser desprezível aos olhos de Deus, porque Deus não vê aparência... Deus vê o coração. Deus está procurando a verdade no íntimo. Aí eles argumentaram em terceiro lugar assim, bom, quem sabe nós vamos fazer o seguinte, vamos imitar os pagãos, vamos ao extremo, vamos oferecer os nossos filhos como sacrifício em altares pagãos, como os pagãos faziam. Essa semana eu escutei de um candidato a governador que se religiu num dos estados brasileiros. Olha que coisa magnífica, irmãos. Preste bem atenção nisso. A igreja evangélica brasileira hoje, infelizmente, está sendo mais conhecida na mídia, pelos seus escândalos, do que pela sua piedade. Líderes religiosos, como o pastor disse agora há pouco, que tem seu próprio interesse, que se abastecem, que constroem um império econômico, É que usam de todos os expedientes, escusos e estranhos à palavra de Deus, para se engrandecerem. E o que Deus está dizendo, que o que Ele quer, é que o seu povo pratique a justiça. É que o seu povo seja íntegro, que o seu povo seja verdadeiro, que o seu povo não se imiscua, e se misture com práticas de pecado, que o próprio Deus condena. Deus estabelece que Ele quer é, é a prática da justiça, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, lá nos seus estudos, lá nos seus relacionamentos, Deus é o Deus, não apenas de dentro de um templo religioso, Deus é o Deus de 24 horas do seu dia. Segundo lugar, o que é que Deus exige? Versículo 8, o profeta ainda diz assim, e que ames a misericórdia. E você percebe que a misericórdia não pode ser apenas praticada. A misericórdia precisa ser amada. E misericórdia é mais do que justiça. Porque justiça é dar ao outro o que a lei exige. Misericórdia é dar ao outro o que o amor requer. E o texto termina assim. O que é que Deus pede de ti? Que tu andes humildemente com o teu Deus. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto importante aqui. Você sabe que quando Moisés desceu do monte Sinai com, as, com, as, com os dez mandamentos, com a lei de Deus, ele tinha nas mãos duas tábuas de pedra. A primeira tábua da lei, tinha os primeiros quatro mandamentos. E esses primeiros quatro mandamentos tinham a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses, próximo. Pois bem... Já que a instrução foi dada, agora o julgamento é concluído. E eu convido você para olhar comigo como é que foi esse julgamento. Primeiro, o juiz ordena que o réu ouça a sua sentença. Olha o verso 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. A palavra citar é uma palavra jurídica, não é isso mesmo? Uma palavra do direito. É como se o juiz estivesse mandando o réu se levantar, para escutar a sentença dele. Quando o réu se levanta, o juiz vai mostrar para o réu, os dispositivos que o réu infringiu na lei. Quais foram os crimes? Primeiro crime denunciado, riquezas mal adquiridas. Olha comigo o verso de número 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa é minguado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, olha, se você pensa que quem está roubando os cofres públicos, quem está se enriquecendo ilicitamente, quem está acrescentando, as, estrondosamente o seu patrimônio, saqueando, seja o erário público, seja empresas particulares, e se enriquecendo, e acha que Deus não tem nada a ver com isso, se engana profundamente, se engana profundamente. Tem muita gente que pensa que a igreja, tem que ficar reduzida às quatro paredes, e que a igreja não tem nenhuma palavra de Deus para os políticos, para a economia, para o comércio, para a corrupção moral, para a corrupção da política, da sociedade. Que a igreja só tem que ficar dentro quatro, das quatro paredes. E o profeta Miquéias está denunciando aqui que Deus abomina a riqueza mal adquirida. Que Deus não aceita a riqueza mal adquirida. Que Deus é contra todo esquema de corrupção. Que Deus não tem nenhum nas as pessoas para ter lucro maior. Eu sou contra você diluir o seu produto e tornar o seu produto um produto de péssima qualidade, vendendo a ideia que você está entregando um produto de boa qualidade. Deus é o Deus da honestidade, Deus é o Deus da integridade, Deus é o Deus da justiça. Terceiro, terceiro, Deus denuncia o crime da violência contra os pobres, fracos e desprotegidos. Olha comigo por favor o versículo 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Meus irmãos, você e eu que estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil, a gente fica chocado, perplexo, com os escândalos que se multiplicam. Até agora há pouco tempo se falava no mensalão, milhões, milhões Sendo roubados, sendo desviados, sendo saqueados Agora vê o petrolão, não fala em milhões Mais não, agora são bilhões Bilhões Aí de repente você vai ver uma pessoa Dessa se defender Ele lustra a cara E mente Dá até vontade de você Condecorar essa pessoa com a pessoa mais honesta do mundo E Deus está dizendo o seguinte, eu sou contra isso Eu sou contra isso As pessoas podem escapar dos tribunais da terra, mas jamais escaparão do tribunal de Deus, a não ser que se arrependam, a não ser que se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Por isso, irmãos, agora o juiz vai dar a sentença, vai aplicar a sentença. E qual é a sentença? Primeira sentença, primeira sentença, confira aí comigo. O réu. Colherá, olha comigo, versículo 13: Assim também passarei eu a ferir-te, e te darei, deixarei desolada por causa dos teus pecados. Sabe o que Deus está dizendo? De Deus não se zomba. Porque o que o homem semear, isso lhe ceifará. Ele vai colher exatamente o que plantou. Ele vai ver caindo na cabeça dele, exatamente aquilo que ele arquitetou para o seu próximo. Ele vai cair na cova que ele mesmo cavou. Deus é Deus de justiça e com Deus não se brinca. Segundo, segunda sentença. O réu experimentará uma insatisfação crônica. Confira comigo o verso 14 comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não é o seguinte, que você come, come, come, come, come, come, e a fome não passa, não é isso não. Olha aí o versículo 14, parte B. Removerás os teus bens. E aqui a gente podia dizer para as contas, nas ilhas, nos paraísos fiscais, nos bancos da Suíça, em outros mecanismos de evasão de divisas, porém, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Meus irmãos, já pensou um negócio desse? E eu pergunto a você, que vantagem tem em ser desonesto? Deixa eu fazer uma coisa para você, meu irmão. O maior patrimônio que você e eu temos, é o nosso nome. É a nossa honra. É a nossa dignidade. Você já pensou uma pessoa que rouba um milhão, um bilhão, milhões. E aí Deus destampa esse fosso. Essa pessoa tem muito dinheiro, mas não pode andar de cabeça erguida na rua. Ela não pode olhar nos olhos do seu filho, com integridade. Deus está desmascarando aqueles que, atrás dos bastidores, viveu de forma desonesta. É isso que o texto está dizendo. Quarto lugar. O réu terá seus investimentos frustrados. Confira comigo o verso 15. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, sabe o que Deus está dizendo? Você fez tudo isso, mas você não vai usufruir. E eu posso dizer mais, não vai usufruir, talvez eu usufrua alguma coisinha aqui na terra, talvez ande de arte, talvez ande de jatim particular, talvez faça viagens extraordinárias para paraísos ecológicos, mas ele vai passar a eternidade inteira, chorando, lamentando, com choro e ranger de dentes, se não se arrepender desse pecado. Deus não vai deixar que o produto e sobre vós o opróbrio dos povos. Sabe o que significa isso aqui? Com a sentença final, Deus diz o seguinte, tá bom, vocês fizeram tudo isso, pois eu vou trazer a Babilônia sobre vocês. Tudo que vocês juntaram de ouro, de riqueza, os caldeus vão levar. Não vai sobrar nada. Quando os Babilônios chegarem, essa cidade aqui que vocês edificaram com sangue vai se tornar motivo de vaias. Vocês que estão vivendo em palácios vão ter coleira no pescoço. E vocês vão ter que ir como escravos para uma terra estrangeira? Vocês verão os caldeus entrando nessa cidade aqui, e pisando aos pés, as suas crianças, matando a espada, os seus velhos, forçando as suas jovens, saqueando as suas casas, queimando o seu tempo, e arruinando essa cidade, e vocês enfrentarão 70 anos de cadeia, o período do cativeiro babilônico, 70 anos. Já pensaram isso? O réu tendo que se levantar, escutando, pois bem, você vai ficar preso 70 anos. Não é uma palavra dura essa? Não é uma palavra difícil de engolir essa? E ele vai nascer em Belém da Judéia. Jesus de Nazaré. Ele é o rei dos reis. E Ele virá para estabelecer um reino, que nunca vai se corromper, que nunca vai se perder, que vai durar para sempre. Segundo lugar, confira comigo o capítulo 7, versículo 18 e 19, está escrito assim, quem ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará ter compaixão de nós. Pisará os pés as nossas iniquidades e lançará não alguns dos nossos pecados, mas todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus levou o seu povo para o cativeiro setenta no cativeiro, mas Deus foi lá no cativeiro E arrancou de novo o seu povo Da escravidão, e trouxe de novo O seu povo para a sua terra prometida E Deus perdoou os pecados do seu povo E Deus recomeçou a nova história com o seu povo E Deus restaurou a sorte do seu povo E Deus perdoou todos os pecados Do seu povo, e Deus lançou todos os pecados Do seu povo, nas profundezas Do mar Porque não há Deus como nós que tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Louvado seja o seu nome. Quando Deus diz que vai lançar nas profundezas do mar, irmãos, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vocês sabem qual é o monte mais alto do planeta Terra? Lembram? O monte? Everest. Olha para a política, olha para a economia, olha para a televisão olha para os nossos jornais, olha para as nossas revistas, olha para o que está acontecendo nos cais, nas avenidas, nas ruas, nas ruelas, nos becos, nas favelas e nos palácios, e você tem tanta coisa para se envergonhar, tanta coisa até para se desesperar, e o que você vai fazer diante disso? Faça o que o profeta fez, eu porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Pastor. Não sabe ser Graças a Deus. Eu disse que o importante é o crente entender. E valorizar. Não aquilo que ele quer ouvir mas aquilo que ele precisa ouvir. Eu tenho que abrir meu coração, eu venho, eu venho me enojando dia a dia com o que eu tenho ouvido e tenho até procurado evitar os noticiários. Tão grandes são os desmandos, Tão grandes são as falcatruas, as desonestidades. Mas quando nós ouvimos uma palavra dessa. Ainda é possível pertencer a um reino santo. Ainda é possível escapar por nossa vida. Nos guardando, guardando nossos corações ao Senhor e unicamente ao Senhor. Salmista. Eu acredito que ele estava nesta crise, quando ele, ele contemplava o momento do ímpio. né? Acho que era isso que ele estava vivendo, pastor Renate. Ele olhava e via o ímpio com a mesa farta, ele olhava e via a casa do ímpio bem edificada, ele olhava e via o gado do ímpio parecendo de melhor qualidade e ele começa até no seu coração questionar, será que compensa, será que compensa, será que compensa, e não eu confio um pouquinho mais no meu Deus, e sei que todas as coisas estão no controle do nosso Deus, nada está fora do controle de Deus, quando disserem a paz e segurança, quando disserem aqui ninguém vai nos alcançar, quando dizer, olha, ninguém não vai nos ver, haverá uma repentina destruição. Mas nós estaremos guardados no Senhor e unicamente no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cláudio, bonita cooperação, Cláudio. Deus te abençoe e abençoe esse povo obediente, que acompanha de uma maneira tão linda o seu pastor, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Pastor Hernandes, muito obrigado por ter emprestado o teu coração a Deus e os teus lábios ao Altíssimo, para que fôssemos edificados numa realidade que estamos vivendo e vamos espiritualmente saber gerenciar e passar por ela. Vai passar, vai, vai passar. Eu convido a igreja, vamos nos colocar em pé neste momento. Pastor Nerias estará orando conosco e estará nos abençoando nesta noite. Pastor Nerias, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, bendito e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai te pedimos, Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E os irmãos digam amém. Amém. Eu tenho uma, uma lista que sexta-feira eu quero estar orando por um precioso grupo de irmãos, que tem sido fiéis, Antônio, gostei de ver aqui Antônio, chegou e chegou bem, glória a Deus pela tua vida, estarei orando por um grupo, estarei me preparando, e orando por um precioso grupo aqui, sexta-feira, não perca a oportunidade, esteja aqui sexta-feira, para receber uma palavra de Deus, para o seu coração.